Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Jurema e esse aqui é o canal Tazul. E aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilho. E hoje eu tenho uma pergunta pra você. Você já ouviu falar em Roche tradicional? Hum, em bacha. Você já ouviu falar? Então vem com a gente que hoje a gente vai apresentar para vocês e fazer uma review, fazer tudo aqui e falar de qual é o Roche tradicional com a Batia, beleza? Bora! Bom, voltamos aqui pra falar desse meninão maravilhoso que eu perguntei pra vocês. Já sabem do que se trata? Talvez vocês deram uma olhada aí na Thumb, em alguns outros vídeos aqui do canal eles já apareceram. Então eu estou falando da... Dona, na verdade. Rocha tradicional. Tradicionalíssimo. E a bate. E aí, vocês me perguntam qual é desses apetrechos aqui, qual é a diferença, como é que funciona, é bom, não é. No vídeo de hoje, eu não vou falar né, toda a história do arguilho, porque inclusive tem post lá no nosso Instagram, que vai estar passando aqui né, nas nossas redes sociais. Então, se inscreve lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, segue a gente lá. Inclusive, já deixa um like nesse vídeo aqui. Porque é muito importante e para não esquecer no final, então já deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos continuar. Então os rochos tradicionais foram ali não exatamente os primeiros rochos, mas um dos primeiros, né? O primeiro rocho, como a gente imagina hoje, de barro, de cerâmica, enfim. O primeiro percussor desses rochos que a gente usa hoje, né o parente mais parecido, são os rochos tradicionais, né? E são os que continuam até hoje. Existem né? Muitos desses rochas tradicionais. E eu peguei um rocha aqui, um monge de malaia, para vocês terem uma noção né? Do, da diferença. Vamos deixar isso aqui, a meninão, de lado. Os rochas que a gente utiliza né, mais comumente hoje, os rochas que a gente acredita, chama né, de rocha padrão, o rocha mais utilizado são os rochas fúneis. Os rochas fúneis são é, um tipo de rocha em que você tem uma cuba e um pino central, né? Uma única vazão de ar. Então o ar ele vai passar por aqui. E o... a essência vai ficar em volta desse pino central, né? Então você vai esticar o alumínio aqui, bonitinho, pá. Já tem vídeo no canal sobre isso. Já os roches tradicionais, né? Eles têm uma cuba. Como vocês podem ver aqui, uma única cuba, né? Um buraco, um vão. Com alguns furos né, no final da cuba. Né? Alguns furos é, por toda a parte. O principal é que é uma única cuba grande. Você bota o, a essência aqui. Você simplesmente é, vai depositar a essência aqui. Diferente desse roche, que a essência não fica em cima é, da parte que vai ser o, a vazão do ar, né? a circulação. Além disso, tem outra coisa que diferencia bastante os roches tradicionais dos roches fúneis a maioria dos roches fúneis são esmaltados o que, que é isso? Vou pegar esse meninão de novo esmaltado é basicamente a cor que é colocado no rocha não somente a cor, mas o tipo de pintura que é feita porque esse, essa tinta que é utilizada em cima dos roches fúneis e de outros tipos de roches que são esmaltados ela impermeabiliza o material do rocha então aqui ó se você pegar aqui embaixo do Monge Himalaia, você vai ver que ele tem outro tipo de material, que é similar né, ao do roche tradicional, só que tem uma camada de esmalte por cima. Então o roche ele é totalmente hipermeável. Hiper, hi, hi, hi, Ou seja, aqui na parte que realmente vai à essência, na sua maioria, o roche não vai sofrer nenhum tipo de diferenciação, dependendo do seu uso, né? Ele vai sempre, depois da lavagem, manter é, sem gosto e tudo mais, e o rosto tranquilo. Já os rostes tradicionais, eles são não esmaltados, né? Todos os rostes tradicionais, na verdade, tem alguns chininhas, se eu não me engano, né? Quem já teve um chininha aí, que tem rostes tradicionais, é, né? Desse modelo, esmaltados. Mas esse em questão... É um rocha que não sofre nenhum tipo de pintura. Ou seja, vocês estão vendo aqui essa parte preta, não é porque eu sou um pouco imundo. É porque realmente o roche, ele puxa o meláceo da essência. E isso fica, gente. E isso vai ficar aqui e e dá cheiro, dá sabor. E por isso, a maior diferença desse tipo de rocha. ele é muito aconselhado para ser utilizado com apenas um sabor. Ponto. Tem gente aí que usa com um sabor específico de alguma marca. Tem gente que restringe a um sabor, por exemplo, limão, mas usar limão de várias marcas. E tem gente que usa para, por exemplo, essências doces, essências cítricas, né? Deixa um pouco mais generalizado para ser também um pouco mais democrático, né? Então tem gente que aí não vai ter pessoas que não vão ter condições de ter um roche só para um sabor. E é tudo bem, tudo tranquilo. Mas é um Roche super indicado para você utilizar apenas um sabor aí e aí você faz da maneira que preferir. Porque ele pega muito o sabor da essência, puxa e deixa realmente sensacional. Para fazer a montagem desse Roche, muito fácil. Eu gosto desse Roche por causa disso. Simplesmente eu vou pegar a essência aqui. Tá acabando a minha essência aqui. Essa parte é triste, eu vou acabar com ela aqui nesse Roche. Vou ter que aproveitar. Nesse caso, eu prefiro usar a colher ou a mão, enfim, porque é, o ideal, como eu falei para vocês, é não prensar o rock. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente jogando a essência, certo? Não estou pressionando, não estou tô, é, tô simplesmente organizando aqui, certo? Para ela não ficar só no meio. Então aqui dando uma maior abertura aqui na essência... E simplesmente isso. Tiro aqui um pouco das beiradas para não ficar pregando no, na batia. Certo? Terminei de colocar a essência no rocha, eu simplesmente vou acomodar a batia aqui. Certinho. Botei aqui. E antes de a gente pegar o carvão, setup com basiluna, Beatrice, Prato Regal, Rochezinho tradicional. É, 90% desses roches não tem marca, tá, gente? É, eles chamam rocha tradicional mesmo, esse formato desse rocha que eu falo é, com barro cru e com esse formato de cuba. Normalmente, ele não tem marca. Tem algumas marcas que fazem, mas esse em específico não tem. Fechou? E novo parceirinho aqui do canal que vai aparecer aqui pra vocês verem essa peterosa, maravilhosa, Zain Ruka, Sartito, Pá, monstros, maravilhosos. Voltamos aqui, já fumando, degustando essa maravilhosa, linda Cane Mint. Né? Como eu falei para vocês, esse é um Roche especial para vocês fumarem uma essência só. É um, um tipo de sabor. Nesse caso, eu só fumo Cane nesse Roche. Já né, fumei outra coisa ou outra num momento, enfim, misturei um pouquinho com o mas realmente o que eu indico para vocês é utilizarem só um sabor, porque esse Roche realmente o sabor impregna, mas potencializa demais, fica algo incrível. O outro detalhe é sobre essa partezinha de cima, certo? Isso daqui se chama Batia. Falando bem a grosso modo para vocês, né, de um jeito bem... É didático. É uma espécie de controlador de calor para rochas tradicionais. Claro, faz uma função parecida do controlador de calor, ou seja, substituir o alumínio. Tem pessoas que montam com alumínio e depois colocam a Batia. Eu, particularmente, prefiro só utilizando a Batia. Acho que é o modo mais... Acredito eu, né? Que seja o modo mais tradicional e é o modo que eu gosto também. Qual a diferença da Batia para o controlador de calor? Eu, particularmente, prefiro a Batia por quê? Porque a Batch, ela tem um cozimento um pouco melhor que o controlador de calor. O controlador de calor, ele foi feito basicamente para facilitar né, o dia a dia aí do narguilheiro. Então você não tem que esticar o alumínio, você não tem que fazer um controle tão bom da, da essência, né? você pode largar um pouquinho mais, é, também vai ser mais difícil do carvão cair ali, você pode jogar um videogame, fazer outra coisa enquanto você tá fumando. A Batia, ela tem um cozimento um pouco melhor do que o controlador de calor. Ela é menos maciça. Um objeto ali de metal, alumínio, em que é, vai ter essa primeira parte para abraçar a cuba do rocha e essa segunda parte para fazer uma telinha ali para o carvão. E você coloca o carvão em cima. Também tem esse pino no meio, que é para ajudar no respiro né, da, do rocha, você resfriar ali o rocha, você fazer a troca de fumaça. Ele também acaba avisando quando o carvão já tá bom ali, carvão não, né? O cozimento da essência já tá bom ali, ele começa a soltar a fumacinha ali, você já pode começar a puxar, né? E a batia serve basicamente para esse tipo de rocha. Dá para utilizar bate em outro tipo de rocha? Dá sim, né? Você consegue adaptar dependendo da cuba, se você conseguir encaixar ali, porém, ele é feito indicado para ser usado nesse tipo de rocha. inclusive na maioria dos estabelecimentos que você conseguir encontrar um Roche desse, é, vai vir um kit né, junto o Roche e a Batia, beleza? E aí a pergunta principal, realmente esse Roche é bom de fumar? Vale a pena fumar só um sabor? Bom, como eu já falei, vale muito a pena fumar só um sabor, ele potencializa e muito o sabor da, da essência, então é uma experiência bem diferente. Então eu aconselho demais vocês utilizarem só uma essência. Outra coisa que é muito importante, é essências muito meladas, com muito meláceo, não são interessantes nesse tipo de rocha, porque vão acabar, como o, os furos são embaixo, o melaço descendo completamente, né, você perdendo ali o melaço, que é algo muito importante. E sujando seu arguilho inteiro, fazendo uma melequeira, se você for fazer uma próxima sessão é, não vai ser interessante, vai ficar bem estranho, então é interessante vocês utilizarem fumos mais oleosos, que não tenham aquele melaço que escorre tão facilmente. No caso eu estou utilizando Tangiers, que tem um melaço bem interessante, mas é um melaço relativamente espesso, é um acúmulo bem legal, que fixa bem no tabaco e não vai ficar escorrendo tanto assim. É um rosto sim, incrível e uma experiência super diferenciada. Então aconselho demais vocês, se tiverem a oportunidade de adquirir um rosto desse, adquiram, usem com a Batia. Dá para usar de outro jeito? Dá na internet, aí vocês vão ver várias maneiras, mas com a Batia, com certeza, fica um casamento incrível. Fluxo perfeito. Um fluxo perfeito. Muito tranquilo. Montando desse jeito que eu falei, vocês não vão ter problema. É, nível de fumaça também... Ótimo, inclusive estamos fumando tangias, né, então não tem nem o que falar. Um ótimo volume de fumaça, talvez não dê para ver na câmera, mas tá muito top. Outra coisa muito legal, a gente já fez review aqui no canal da, do carvão White Vulcan, que é um carvão que mantém aí né, o formato tradicional dos carvões de arguilha. Então, ele é muito indicado para fumar nesse tipo de preparo aqui, porque a bate ela é bem larga, você consegue ali colocar as peças bem direitinho, não vai ter problema de estar tá rolando, caindo, e fica realmente uma sessão muito incrível. Então, finalizando, realmente é um Roche muito incrível, um preparo diferenciado, uma experiência muito legal que vocês vão ter, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa reviewzinha aqui e desse explicativo sobre esse Roche, qualquer outra dúvida vocês podem deixar aí no comentário. Eu quero agradecer demais você que viu o vídeo até o final, se você ainda não deixou o seu like que eu falei para você deixar no início desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o like, tem muita gente que esquece, deixa esse like, vai ajudar muita gente. Se inscreve no canal também, dois vídeos por semana, conteúdo sempre diferenciado, segue a gente nas redes sociais. Também vão ter as redes sociais dos nossos parceiros, nossa Stain Oficial Republic. É, nargue em casa se você quiser qualquer coisa para a sua sessão em Brasília. Chama lá, que é sucesso. E é isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, é nóis, valeu!